Hoje é dia de bruxa, bebê E aí meus cocumonsers mais lindos do mundo Tudo bem com vocês? Eu sou Otávio Seiji e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Você monstrinha do outro lado que me acompanha há algum tempo sabe que o Dead Monster aqui é bruxo é Wiccan desde muito cedinho. E aproveitando esse mês de outubro, eu decidi trazer pra vocês algumas informações muito legais sobre o Halloween e, lógico, fazer alguns feitiços. Mas antes, não se esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho maroto pra você não perder nada do que eu é apronto por aqui e receber notificações em primeira mão. E, lógico, deixa o seu like, porque é monstrinho que é monstrinho, logo deixa o like no começo do vídeo. Pra quem aí não sabe, o Halloween tem duas origens que meio que se confundem E a principal delas é a pagã E é disso que a gente vai conversar um pouquinho. O Halloween vem do nosso Sabá, uma celebração chamada Sowen, que marca o ápice do outono na transição para o inverno. O Sowen é o momento onde o velho rei morre e a deusa anciã lamenta a sua morte por seis semanas bem tristes. Marca as noites mais longas do ano. Em lugares do mundo, o sol chega a sumir por semanas e demora a aparecer. É também o fim do ano de todas as bruxas e marca o início de um ano novo pra ir, pra surgir. É um momento muito importante, porque é onde os véus estão abertos e a gente pode Encontrar com as almas das pessoas Que nós amamos muito, que já foram pro outro lado E principalmente, esquentar O nosso caldeirão com fogo, ou uma lareira Ou uma fogueira, e se reunir com as pessoas Que a gente ama, os nossos parentes Aqui da Terra, que às vezes a gente não tá legal Que às vezes a gente não tá bem, é um momento De reconciliação muito, muito poderoso Então, vamos chamar a bruxarada Toda pra comemorar o Soen Todos vestidos de preto e laranja, com suas Joias de turmalina negra, ônix E ambar, convocando a força dos deuses Antigos pra poder abençoar tudo de novo que tá por vir É hora de jogar alecrim, calêndula e musgo No nosso caldeirão E poder colocar aquele pedido maroto Que a gente quer que realize no próximo ano E queimar com a força das salamandras Pra que nosso desejo se torne realidade Então vem comigo Porque eu tô desejando tudo de bom pra gente nesse ano Eu desejo pra vocês tudo de mais maravilhoso Nesse próximo ano Que Soen traga as energias positivas Que você precisa pra realizar todos os seus sonhos Muito obrigado por fazer parte da família Cookie Monster E que a nossa família seja cada dia maior E muito mais forte E que consigamos tudo que a gente deseja sempre, sempre e sempre. Se você aí do outro lado gostou desse vídeo que é mais como esses, falando sobre o Ica e esse universo mágico ao qual eu vivo, não esquece de deixar aqui no comentário, que eu vou adorar saber e assim eu posso pensar em alguma coisa legal pra trazer pra vocês. E se você for a pressa aqui e quiser saber tudo sobre o Ica, acesse o canal o Ica TCS, porque lá tem todas as informações que você pode pensar em querer na vida. Então é isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aí, falou!